O que é isso? Eu aceito que escudo, velho É? Ah, agora tá assistindo falta do tanque, tu da puta! Talvez nem certo Mas eu vou É, tem que tirar direitinho mesmo Mapinha aqui, eu tô de mid, hein? The battle has uh, begun. Eu vou seguir vocês sozando. Eu não vou sozinho não, porque esse jogo bora, não bora, é cara sozinho, ó. Tem que capturar o ponto, né? Aqui. É, esse aí é, é só por ficar aqui, ó. Aí, já chegaram, ó. Eu não uso okay. um chips pra voar, esses um porcaria do overwatch. Eu, eu confundo, velho. Eu tenho que trocar Ui. o. Ui! Eu também, seguro, Eu tô tentando segurar aqui, já era. Já era, né? Já era para mim. Relaxa, relaxa. Tem que segurar o máximo que eu pulo. Ui, tá estranho, Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo. Aí, voltei. Tá o time, tá o time. Tá muito safado aqui, hein, galera. Eu já morri dois aqui, pô. Aí, vocês, né? Meio coisado. Meio coisado, vocês aí, tá lezando <risos> vocês aí. Então, <risos> eu tô velho. Chega junto aí alguém, pô. Não tem nenhum tanque não, é? Sei lá, não, tem que.. Tem que segurar esse bagulho aqui, pegue no índio. Eu né? sei, né, filho da puta, mas alguém tem que ficar de tanque, porra. Se vocês avisassem que eu ia jogar de de tanque, tanque. eu avisava. Eu é ruim, ficar de tanque, pô. É o Fernando, o tanque é o Fernando. Na próxima é o Fernando. Ai, ai. <risos> Meu Deus, tem uma costa aqui, velho. Eita porra, tem que me ajudar aqui, tá ligado? Véio? Nossa, vou morrer. Né? Boa, boa, boa, boa. Já era, morrer. Não pode deixar esses caras chegar, não, velho. Porra, sem tanque, você é foda, velho. É, pô, manda de mamão vocês, viu? Avisar que não ia pegar tanque, porra. Mas alguém tinha escolhido o tanque, pô, tem um da gente, acho que mudou, não. sei lá que porra foi. Que eu escolhi o tempo, mas o cara tava com um, tá ligado? Oh, okay. Eu pego essa daqui pra curar ele, velho. Atrás, atrás! Ui! Apesar, é é velho. Pegaram, pegaram, pegaram! Tem três, costas. Ah não, dois. Pegaram Em cima tem dois. Tem outro vidro ali, esporte Bota ela, bota ela por ali, velho é Agonia, assim. ah, velho O cara vai jogar a porra, com é. né? é você, Sem jogar com essa porra há 40 anos Não sabe o básico, velho Puta que pariu, meu irmão Ainda tá bem que esses caras é lixo, velho, não vale merda nenhum esses caras o que é que a gente, gente é isso. Os caras é. Dá pena, velho. Defesa bem sucedida, porra. Obrigado por me lembrar que eu tô jogando um o VOD pobre. E mais pobre ainda porque vocês não sabem pegar a porra do tanque, velho. É véio. vergonha, velho. Mas vai, é que a gente vai pegar. E vão para algum lugar sem tanque. Ainda bem que essa desgraça é todo bicho também. Eles não tem nenhum tanque, porra louca. O outro está por aí andando. Tem um tanque, é desgraça. Tem um posto aqui, velho. Tem, pô Você me mudou? Também. Tem. Mas esse cara, meu irmão. É o robôzinho do mundo ali, velho. Aí o dele chegou. É esse robô aí? É esse coisa P? É, é. Meu Deus, Deus. os caras são muito. Peguei o. Peguei o Ribu <risos> no deles, hein? Pega o tanque deles. Tá aí, tá aí mesmo. Eu vou tentar pegar o tanque deles aqui. É demais, é, isso. é, isso. é. Joga junto, não, vocês não, né, velho? tem o que você também está pegando. Eu estou tentando proteger a bota dando. Você está pegando, velho? E a base, pô, como é, é que você se assim, dando? Cara, vocês escolhem posição e a gente protege a posição, porra Vocês estão tipo, vem um cabaré, vai pra, pra cá. Passa, eu passa, eu, patando, porra. eu tô passando pra cara, pô. Olha que louco, olha, como é que perca pra vocês aprender. É bora. Pra é pegar pau. a porcaria desse negócio que de se fosse em tanque, eu já deixo. <risos> tem, que eliminar, tem, que, tem que eliminar eles em, em duas voltas deles. É. Tem que pegar Tem que entrar aí, nessa porra, essa ponta aqui, é? É, é, pô. Tem é, que ficar aqui, Tem que ficar aí dentro. Ai, ai, ai. aê. Aê, Eu nem T ainda essa porra. Eu vou falar eu esqueci de não, hein, cara. Quem tá lutando aqui sou eu, hein. Só tá no, no revelando. O... Tô levando o crush, né? velho. Né? Tô aqui com dois caras. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo aqui. A sniper dele tá lá na frente. Tem vida ali, Dragão, atrás a corrente só vai qualquer coisa né pule tá vendo olha olha olha olha olha olha olha olha Merda, eu tô voltando. Daqui a uma hora chega aí. Vai, caralho aí, Neto. Time to take charge. Que que que Chegou cura para nós essa folha. Muap We are stronger together. Não Foda-se em tanque, velho. É? Ah, agora tá sentindo falta do tanque, da puta! Ih, vai perder de cara, porra! Vai, ainda tem tempo. Oxe, explodiu um gol vai, Vai, vai, vai, vai, vai! Fudeu, se tem que aqui não tem como a gente ganhar essa porra. Opa! Vira, vira, vira, vira, vira! Vamos tá tá é jogar sozinho mesmo, os caras é mais inteligentes. Ah, e é só eu, hein? ele tá me culpando. Oi, cavalinho! Já sabe, né? vou lá. aqui de média longa distância. Léo, lança o dano, lança a cura, Léo, lança a cura, lança a cura, não para. Tá ali, atrás é Caralho, eles estão velho. Matou ele e ó. Tem forte, tão forte, galera. Ele e aí, lá, aí assim. assim. Eu estou empurrando os cara, velho. Eu estou empurrando os cara. Ah, estou empurrando os cara para tomar o ponto. Pra ti aí, ó. Perdendo, perdemos. Ui, caraca! Ué, ué. Ah, Aqui é jura, cara? <risos> Boa porra. Defende essa porra, defende essa porra. <risos> que era ali, ó. A tua. Oxi, ele travou costas ali, velho. Né? Fudeu. Olha esse cara, que cara que tá. Meu Deus do céu, eu gostei nem pra avisar que os caras estavam aí, velho. <risos> Opa, já estão aqui? Não. Acho que morreu tudo, velho. Já foi pro de jogar nem confia em vocês, né? Não ah, é. tem ninguém aqui do lado. <risos> vocês não tem noção de terra não nessa porra não, né, velho? Eu tô eu tô protegendo, eu tô eu tô protegendo porra, aqui, porra. É, para, mas deixa véio, vazar, porra. porra proteção aqui. bosta. Vai de novo costas, eu salvando vocês aí, ó. Seu lixo do caralho. <risos> <risos> Olha pro lado, porra. <risos> ah. Au! Oh, isso não funda é aqui, não é. ó! Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Isso não. em cima de novo, é isso aí, velho! Sério, oh, velho? É! 9, 8 7 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, o DRAGONS FURY! Olha é um é um é um ah lá! tomar no cu! Chupa a minha bola! <risos> dois, um. Do jeito que tu foi estrupado aí duvido muito ter bola, mais. Já te encaparam faz tempo aí puta puta! Mata, mata, mata, mata o tec de roll ali, ó. Viu? Tá no meio. Desceu, desceu, desceu. Nossa, os caras já desceu? We are okay. Tem um cara meio encosto aqui. Peguei o tark. Ah, acabou o barra. É. Caralho, se a gente tem desfagrecimento, a gente ganha. Fudeu, fudeu, Sai daí, sai daí. Matei ele. Não tem por ali no ele? Ele para a ult dele? Aí, ó. Para. Para, para. Vamos ver que vai é aí. Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Estou aí. Ser, isso. Ah, velho. Eu não, eu não, eu não, eu não. Lagou, hein? Será? Lago, pô, aí, véio, cara, lago. Lago, foi, velho! Lagou, foi? Foi, foi! Fica da puta, velho! Caralho, a gente vai ganhar muito aquele toque de tanque? Os caras são muito ruins mesmo! Você é, percebeu agora que eles são ruins? Puta aqui! <risos> Tomar tá, no cu, seu bicho! Vê se aprende a pegar um tanque! Porra! <risos>